Boa noite a todos e a todas. Estamos começando aqui mais uma roda de conversa no CCEV, o Centro Cultural Esperança Vermelha, que é um, centro, um espaço cultural aqui no centro da cidade. Você pode acompanhar a nossa programação através da nossa fanpage, CCEV, Centro Cultural Esperança Vermelha. No Facebook estão todos lá os eventos eh, que, que estão previstos para acontecer. É, além do, de informações sobre o nosso bazar, sobre cursos que estão previstos aqui para o Centro Cultural. É, duas informações antes de, de, de apresentar aqui a Rosana. É, primeiro, é, na quarta-feira agora, dia 10 de agosto, às 19h30, é, nós vamos exibir no Cineclube CCV o documentário Hércules 56 é um documentário sobre o sequestro do embaixador Charles Elbrick, com depoimentos de, de pessoas da, que participaram e que vivenciaram aquele momento, e depois, na sequência, vamos ter um bate-papo com a presença da Robene Batista, que é militante, foi militante durante a ditadura, foi presa política, e vai estar contando um pouco da, da repercussão e, e do que significou aquele momento. Né? Depois, eh, também aproveitando a oportunidade para informar, é eh, a previsão de um curso. Nós encerramos agora, no um final de semana que passou, eh, o curso de História da África, que foi um sucesso aqui no, no CCV. E agora nós temos a previsão do início de um outro curso, que é o curso Escavando o Futuro, Capitalismo e Socialismo no Terceiro Milênio. Esse curso, a previsão... É, pra, é de início dia 27 de agosto, a aula inaugural com a participação especialíssima do Vladimir Pomar. Dia 27 de agosto, a partir das 9 ao meio-dia. Depois tem uma programação, as aulas acontecem ao sábado, sempre das 9 ao meio-dia, e depois na parte da tarde também. O e-mail para inscrição, ccevermelha@gmail.com A nossa roda de conversa hoje é um debate é, que foi... A ideia de fazer essa roda de conversa ela surge depois daquele episódio onde a Letícia Sabatella foi hostilizada por manifestantes em, em Curitiba, né por manifestantes coxinhas, e, a partir do momento em que acontece aquela hostilidade, o vídeo que foi gravado e que foi para o ar, toda a repercussão em torno disso, surgiu a ideia de fazer um debate sobre esse tema, porque esse ódio dos golpistas contra as mulheres, em especial contra as mulheres de esquerda. Né? É um, uma das questões que é, ficaram muito evidentes é o caráter machista do golpe. Né? A foto do, do Ministério do Temer é um retrato disso. E nós resolvemos convidar a Rosana Ramos para estar com a gente aqui hoje para conversar sobre esse tema. A Rosana é atualmente... É, membro da direção nacional do PT, do Diretório Nacional, ela já trabalhou aqui em Campinas na Secretaria de Comunicação do governo do PT aqui na cidade de Campinas, e também trabalhou, foi é, secretária executiva da, da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, também no governo federal. E... Enfim, acho, é, convidamos a Rosana para estar tá conversando um pouco sobre esse tema aqui com a gente hoje. Tá? Quem está assistindo pela internet pode fazer a sua pergunta, tem o link aí no próprio site, página13campinas.org. Página fique à vontade que na sequência a gente faz a leitura. Eu vou dar o boa noite aqui para a Rosana e ela para ela começar a fala dela. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, Fora Temer. E eu quero começar exatamente sobre essa questão do Fora Temer, porque é, eu fui convidada para falar sobre a misoginia. E, e para a gente entender, teve o um episódio da Letícia Sabatella, mas entender por que, que os homens são vaiados e as mulheres eles mandam tomar no cu. Né? Então, o, esse episódio ele é bem emblemático. No caso do Temer, é porque os homens que estavam vaiando e as mulheres que estavam vaiando, muito provavelmente, sabem de que lado estão e sabem que existe a misoginia e sabem que existe a homofobia e, portanto, não manda ninguém tomar no cu. No caso, se a gente for pegar Lula, na época das Olimpíadas, ele foi vaiado, mas também não ninguém mandou tomar no cu. Então, é, esse nível de agressividade e de ofensa que são fe... que... de ofensas que são feitas em relação, em relação à mulher é que se caracteriza a, mijo... a misoginia. É... Aí eu queria trabalhar, explicar, ou pelo menos falar, para dar conta de três conceitos. Né? O que é o feminismo, o que é o machismo e a misoginia. Essa palavra até um tempo atrás, eu acho que era bem desconhecida da maior parte da, da população. Quer dizer, ele é, é um termo que é, que acaba surgindo indo da boca dos militantes para a boca da população com esse período que a gente com esse período que a gente está vivendo. Bom, a, o machismo é a opressão de gênero. Então, nós temos um gênero que oprime o outro. No caso, nós temos a, os homens né? que, que, se sentem, que têm um poder de dominação, que sentem que podem dominar as mulheres, isso em vários níveis, tanto no, no, no, no privado quanto no público. A misoginia, o feminismo, é, embora haja... É, é muito legal, porque essa questão do golpe e a, o fato da gente ter uma presidenta trouxe essa discussão do feminismo, que desde da década de 80, 90, que houve um arrefecimento nessa discussão, e, e, e nesse período, inclusive, começou-se a dizer, que é, se reiterar uma ideia de que o feminismo eram as mulheres que eram contra os homens, ou as mulheres que queriam ser mais que os homens, mas, com a eleição da da, da da presidenta, e nesse último período, a, a mulherada que vai para a rua, ela traz de novo esse debate da necessidade da igualdade de, entre homens e mulheres. E, com isso, também aparece uma outra questão, porque a questão de gênero, né, o gênero feminino das mulheres, e nesse período também aparecem outros gêneros. Né? Nós temos os transgêneros, e aí começa-se também fazer uma discussão sobre é, se, como é que se dá a opressão de gênero em relação às mulheres e esses outros gêneros. Então, nós vamos ter duas vertentes, ou algumas vertentes de discussão de, de mulheres, que, que, que, que, que, é, de feministas, né, que fazem a discussão que a opressão de gênero é diferenciada em relação à mulher ou em relação aos outros gêneros que, que a gente está conhecendo e que está tá sendo reconhecido. É, a misoginia, a minha, eu sempre trava língua quando eu vou falar desse tema, é uma atitude é, cultural de ódio às mulheres. Então ela é diferente do machismo. Quando a presidenta diz que a gente ainda vai entender o quanto houve de misoginia e machismo, às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender um e outro. É esse ódio que leva é, parte da população a agredir as mulheres é, e, e que se expressa, por exemplo, com o que aconteceu com a Letícia Sabatella, que foi, é, é, que foi agredida e foi chamada de puta. E aí eu quero também fazer um parênteses, porque é, não acho que nós todos é, sejamos puta. E aí não tem, não tem a ver com o movimento, mas é que a gente precisa compreender onde é que está colocada essa agressão que foi feita em relação à Letícia. Então, nós não podemos absorver e achar que isso está tudo bem e, que, e aceitar que, se, é, que seja uma disputa, a gente está dando resposta. Eu acho que é, é, é um pouco mais além a gente tem que fazer, tem que fazer essa, essa discussão. É, essa agressão ou essa compreensão de... Porque, ao longo do tempo, quer dizer, a questão do trabalho... É, para para o marxismo, né? Quer dizer que, que é o que estrutura a questão do capital e o trabalho. Então você tem durante décadas, né, séculos, as mulheres confinadas no espaço, no espaço privado, e ao longo do tempo elas vão conseguindo ter autonomia financeira, entra no mercado de trabalho, mas até a autonomia financeira, isso ainda é aceitado pela pela sociedade. Porque são as mulheres que ganham menos, são as mais exploradas, as mulheres negras são ainda mais exploradas. Né? Se tiver uma cadeia, a gente começa com os homens brancos, trabalhadores, que são isso explorados, depois as, a, os, as, mulheres, as mulheres brancas, os homens negros e por fim as mulheres negras nessa cadeia de, de, de, é, de exploração. Agora, quando as mulheres começam a conquistar, é, além espaços além de espaços institucionais porque isso já é uma conquista que vem há algumas décadas mas espaços de poder aí começa a ser questionado e começa a ser contestado então quando a gente diz que o golpe tem muito de misoginia porque a misoginia ajudou a construir esse ambiente em que a gente vive e para legitimar o golpe porque é, é verdade que assim que na, que tem um recorte de classe vamos pegar, em 2000, logo após a, a eleição da presidenta, que a gente começa com aquela pauta conservadora do Eduardo Cunha, né, chamada de contra-reforma, todos os avanços que a gente teve nos últimos, nas últimas décadas, eles começam a ser ameaçados. Essa ameaça, inclusive, ela divide a classe trabalhadora, porque se tem uma coisa que unifica os homens, né, a grosso modo, de um lado, é a questão... Do, do machismo. Então, você divide a classe trabalhadora e fica mais fácil para ter uma, uma, uma, uma cunha entre... E aí o fundamentalismo ele ajuda muito nessa, nessa questão da, é, da, da opressão. Mas, quando as mulheres começam a ter o espaço de poder, é aí que começa a ser questionado. Então, quando a gente tem uma presidenta e que as mulheres começam a dizer não é mais presidente, é presidenta, é, a gente não está falando pouca coisa, a gente está mexendo com a cultura, uma, uma cultura patriarcal, uma cultura machista, de questionamento e de dar visibilidade para a mulher no poder. Né? Nós tivemos a nossa, a nossa primeira, a nossa primeira é, presidenta. E aí, em todos os atos, durante um bom tempo, vai se constituindo por meio, e isso a mídia ajudou muito, é, tentar caracterizar, assim como na Idade Média, assim como, na, vou dar um exemplo, assim, na, na, na Grécia, por exemplo, na Grécia Antiga, é, se a gente pegar os nossos filósofos, alguns deles assim, diziam que a, a mulher, ela, quando na, na gestação, ela passava a existir muito tempo depois do que o homem, né? quer dizer o homem com poucas semanas ele já existia a formação da mulher era bem depois é, as mulheres eram consideradas como algo menor e aí também se desenvolve essa cultura em relação ao corpo das mulheres né a cultura machista a cultura do do, do estupro que é o poder que eu exerço sobre o corpo do outro o poder que eu da, da outra pessoa que que me é, então, isso vem ao longo do tempo. então Na Idade Média, as mulheres que se contrapunham elas eram chamadas de bruxas. Então, nós, de certa maneira, somos as bruxas da, da era moderna. né Quer dizer, que temos que ser queimadas em praça pública, temos que ser hostilizadas e que valemos... Agora, se a gente não entender essa divisão da, da sociedade, é, a misoginia ela não aparece de maneira individual. Quer dizer Não é um indivíduo que... Provo... que que constitui ou que agride individualmente. Você cria um coletivo, você cria, assim como você no, no, no, no, no nazismo, em que você também começa a ter uma banalização, em que as pessoas começam a ter a naturalização de algumas questões, a, misog a misoginia é a mesma coisa. É a naturalização da ofensa, da violência, da, da violência contra a mulher. E isso vai se constituindo particularmente durante o governo da presidenta, e ela vai sendo colocada como a louca como a histérica, ela vira capa de revista é, falando dos maiores absurdos, que ninguém sabe se é verdade ou se não é verdade, porque, ainda que fosse verdade, nós não temos capas de revista falando dos homens loucos e histéricos. E todas nós conhecemos homens loucos e histéricos, porque somos todos loucos e histéricos, mas só as mulheres é que são classificadas dessa maneira. E, ao classificá-las, elas são... É, é, faz parte da desqualificação, da desconstrução da, da, da mulher na política. Então, ela passa a ser incapaz de governar, ela passa a ser aquela pessoa que depende de um homem para poder tomar decisões, porque, vamos lembrar, ela está louca, ela está ela está fora de si, ela não consegue fazer criar relações entre homens e mulheres... E, e isso vai colando na sociedade de tal maneira que você vai criando é, é, uma hostilidade em relação àquela mulher que está sendo colocada nessa, nessa, nessa configuração, né? daquela que não sabe governar, daquela que é louca, daquela que, não tem, que, que foi eleita, mas não tem, não tem poder, daquela que não sabe negociar e... e coisa que não foi feito, por exemplo, com, com o presidente Lula. É bem verdade que eu acho que assim, a gente tem que fazer um certo um cruzamento das nossas políticas também econômicas. Quer dizer, nós à medida em que a gente tomou, na minha avaliação, algumas decisões erradas do ponto de vista econômico, algumas decisões contra a classe trabalhadora. Então assim, a gente vai perdendo a nossa base e ao mesmo tempo a direita vai conseguindo construir nessa nessa na, na nossa base uma consciência misógina, né, de ojeriza, então é melhor trocar e que um homem é mais qualificado para exercer essa função do que uma mulher. E vamos lembrar que nós somos uma sociedade extremamente machista, a nossa base, no geral, é muito machista, nós temos um segmento muito pequeno da sociedade que consegue fazer esse debate mais franco sobre, sobre a questão do machismo. E, ao mesmo tempo, os homens vão se eximindo dessa discussão ao ponto de que coloca nas costas da mulher a responsabilidade por ter homens é, homofóbicos, por ter homens machistas, por ter homens misóginos. Afinal de contas, somos nós que educamos que educamos esses homens e esses homens se eximem da, da responsabilidade. O que é de uma tamanha crueldade, porque você coloca você coloca no, no peso da vítima a responsabilidade pelo, pelos atos do seu próprio algoz. Então, é, essa discussão não é feita. E muitas mulheres, infelizmente, é, inadvertidamente, entram é, entra nesse nesse nesse nessa confusão nessa nessa discussão agora o que, que tem de muito legal nisso tudo é que primeiro assim acho que tem nós temos que identificar nós temos uma mulherada que foi para a rua né é, militantes históricas que, que acompanhou a época da ditadura e que não e que não quer isso de volta. E essas mulheres vão para a rua, mas as mulheres enxergaram claramente a agressão política em relação às próprias mulheres que esse golpe trazia. Então, assim, tem alguns dados, né? É... O, o feminicídio, por exemplo, né? quando, quando ele entra na pauta, quando começa a criminalizar, quando você tem a CPI da mulher e que começa a diagnosticar e que existe um feminicídio no, no Brasil, quando começa a se discutir gênero nas escolas, então você começa a formar novos, no, novos atores, né? novas mulheres e novos homens. É, quando as mulheres vão para uma discussão da reforma política e que começa a, a, a pleitear espaço de igualdade, quando em vários espaços de partidos políticos começa a se dis discutir a paridade, isso é quase que uma ameaça né, para, os, para, o, para os homens, porque nós estamos falando de, de espaço de poder. Né? Então, assim esses espaços começam a ser divididos. E, quando você divide, você também começa a ter um novo... Um novo modo de governar um novo modo de enxergar as coisas e uma nova contestação e aí é de onde surge o conflito e para uma sociedade como a nossa esse ataque às mulheres a misoginia ela cola com mais é, bom a gente pode pegar é, músicas por exemplo né? se a gente for pensar do ponto de vista cultural você pega é, eu adoro o funk. Né? Quem me conhece sabe que eu falo que assim, eu sou bem funkeira. Mas tem algumas letras, assim, uma boa parte das letras, que são de total desqualificação da mulher, do corpo da mulher. É, algumas, é, a gente vai falar, vai voltar, assim, algumas músicas, mesmo nos anos 70, né, de rocks que a gente gosta, cujas letras sempre traziam a, a, a desqualificação é, da mulher. Então, a questão da do machismo né? e da mulher como, é, como corpo ou como algo a, a ser possuído, ela permeia durante é, a cultura, é, é, a economia. Em todos os debates que a gente faz, a gente tem essa, essa desqualificação. E aí, assim, é, esse enfrentamento que as mulheres estão fazendo, que eu acho que é muito legal, e aí tem uma avaliação que são as mulheres e a juventude, né? os jovens que estão, que estão na rua e que estão defendendo. E aí vem de todos os lados, vocês tem têm as jovens com a Marcha das Vadias, que traz um outro componente, tem a Marcha Mundial de Mulheres, que faz a discussão é, mais sobre, do ponto de vista do, do, do marxismo, do, da opressão, da, da questão do, do trabalho, da, da autonomia financeira. E isso vai criando que é uma coisa relativamente nova, vai criando uma, uma cultura que é de vamos nós, mulheres, nos proteger. Vamos, vamos nós, mulheres, é, em todos os espaços, nós, a, nós vamos garantir, a, a, a, nós vamos brigar pelos nossos espaços, e nem que isso seja o enfrentamento direto aos homens. E aí vem uma vertente que é um porque para mim é um pouco complicada, que eu acho que é essa coisa de é, como a, a minha análise metodológica, né, assim, análise é, é, o recorte é da luta de classes. É, quando surge um tema novo que é a sororidade, né, que é, tem sido muito discutida e que eu acho que a gente, no, no PT, tem que fazer essa discussão, tem algumas companheiras que defendem a tese, e eu, particularmente, sou contra, porque eu, acho que, é, eu, eu não acho que dá para ter sororidade, sororidade, por exemplo, com uma mulher fascista. Então, tem algumas coisas que, para mim, assim, que é, o feminismo é caro, é, vem em primeiro lugar... Mas a questão da luta de classes ela tem que estar presente, porque, senão, a gente também se perde. Né? Nós estamos falando de, de, de direitos e a gente vê muito bem quem é que está ofendendo, quem é que está xingando, quem é que está xingando as outras... Quem está xingando quem? E eu acho que, para começar, talvez seja isso. Eu não sei como é que a gente caminha agora. Acho que é isso, queria é, citar algumas pessoas que estão acompanhando, interagindo nas redes aí com a gente Pedro Vasconcelos, Heloísa Bertazzoli, Sérgio Silva, Pedro Paulo, Isabela Araújo, Ayola Ilíada, Marcos Andrade, André Barbosa, Rafaela Cordeiro e Marcos Simplício é, Vocês podem mandar perguntas, seja no comentário, nos vídeos que vocês, nas transmissões aí feitas pelo Facebook diretamente ou no site, preferencialmente no site, né? É www.página13campinas.org sem o br, tá? .org é, lá tem uma caixinha, você clica e pode mandar perguntas aqui para gente. É, aqui vou abrir para quem quiser fazer alguma fala, algum comentário, alguma pergunta.